Olha quem tá aqui, ó. Não. Ah, velho. Vocês conhecem? É por isso que ela não faz live, ó, essa vagabundinha. Cara, como assim, velho? É por isso faz que ela não... Faz live todos os dias, cara. Cadê? Vem pra cá, pô. É por isso que ela não faz live, galera. Ela fica namorando. <risos> isso, galera. Então é isso. É... Sim. Que selinho, cara. Como assim selinho, cara? Tchau.